Deus quiser, e quando eu cheguei, falava isso. Você tava falando pra mim que infelizmente deu uma doença aqui e matou os frangos, é isso? Verdade. Ela dá do nada e mata os frangos e morre da doença. Do nada os frangos frango andando, ele cai e morre. Que esquisito, né? É, ele fica com a cabeça roxa e ele morre. Deu essa doença na minha sogra, no, no vizinho do lado, no Jair. Vem explicar que deu a doença lá no sítio da sua sogra. Senão tu não vai achar que deu doença na sua sogra. Não, não. A doença no frango. Já <risos> sabeu? De <Arzabela. risos> é. é, deu doença na minha sogra, o negócio é falar assim: vai mas a mulher morreu de doença não. de frango. Ai, de gente, eu tá... frango. Olha eu, Churiçana, a menina aqui, tadinha. Deu lá nos frangos, daí deu no vizinho, deu lá nos frangos da minha sogra. Ele entra mesmo. E depois deu aqui em casa. Mas tá tudo certo? Já tá tudo entendido? Não, agora consegui um casalzinho ali uhum. que agora eu vou começar a tirar o terreno. Tá certo. O que é, tem, tem de bom aqui, que Janaína? O que tem de bom aqui, hein? É o frango que tá descongelado. Ah, como é que descongela aqui, ó, gente? Chico no último. Tô descongelando o que aí? Tá congelado. Olha ah lá, ó, ó. Descongelando o frango no sistema daqui da roça, ó. Tá vendo? Roça. Beleza? É Coloca, assim que funciona, né? Já que ele já sai cozido. É, assim que funciona. Aí, ó, mais uma faca do meu marido, ó. Ele fez isso daqui recente. Josué e as ideias ele dele. Ele pegou né? um ferro, tal, tá, jogado fora, e começou a fiar ele, ó. Virou um facão na roça. Bom demais, né, Janaína? Tá vendo? legal. Não, pessoal, ó, eu tô sem coloróquio aqui em casa E eu, o que, que eu faço, gente? Na cozinha Falei bem, eu preciso dar uma corzinha no frango Que nós né, vamos fazer a preparação dele, vou mostrar pra vocês Aí eu vou, aqui, coloco um pouquinho de óleo, tá vendo? E aí você extrai aqui no óleo mesmo, ó Depois você só coa E dá pra fazer umas três vezes, Esse mesmo é, Essa mesma sementinha, ó Dá pra fazer umas três vezes do coloral. É uma benção, pessoal. E é assim mesmo que extrai, né? Depois é. põe o fubá. E bate, soca lá no pilão. Uhum. Então aí, como eu tô sem, eu preciso fazer. Essa semana não deu tempo. Eu preciso de cor, né? Então uhum. eu falei, se eu tenho cor aqui em casa, vamos fazer cor, né? <risos> Ai, que legal. Tá ficando vermelhinho, ó. Ó. Tá vendo? Isso é roça, pessoal. Não tem venda, não tem nada, não, ó. Mas tem que se virar aqui. Olha a cor que bonito. Vai extraindo a cor do colorau, ó. Legal. E aí vai dar uma cor bonita no nosso frango. Uhum. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, né, Maralena? O Madalena? leitinho tá aqui fervendo. Fervendo leitinho. Pra nós tomar café. Chegou o Josué com frango. Madalena, mostra o frango e a panelona. Isso, eu você correndo. Você pode correr à vontade. Tem gafetelizinho, velho. Agora eu vou jogar o um tempero aqui e né, nós vamos... Ó, oh. oh, pessoal. Vamos jogar o um tempero aqui. Esse frango é meu marido que faz, ele é muito gostoso. Olha o tamanho da panela que nós vamos cozinhar ele. Ó, oh, essa daqui é da minha sogra, ó. Sim. Nós hum? vamos mostrar a preparação desse frango pra vocês, ir. viu? Lindo, delícia esse frango. E é facinho, rapidinho, tá vendo? Ah, é. ah, tá a a a é. O Caíque está ali vai se deliciando la Lagoa, com a pra pra Ela, pra pra Ela vai acompanhando, olha lá a Magdalena, a gente vira, vira lá. Da da Anaína, tá gravando já, tá gravando e vai mexer aqui também. Ó. E aqui você segura, você não vai com tipo, Você ah, coloca sim. o dedo e vai devagar, aí devagar. Não ah, dá soquinho, não. Pra cima, pra baixo. Isso. Aqui tá o fogãozinho, a lenha. Fogãozinho. Vamos aqui. Gente. Com essa chuvinha. Ah, né, com esse friozinho. caiu limpa o pau ali, Jana. Hã? Ah? Caiu o pau aí. Caiu. Aí. É só um jeitinho tá aí, vai fazer pegar fogo, né? Aí, tem que colocar ele de casinha assim, é. Uhum. Delícia. É não mais tá com Deixando. Esse aqui é meu companheiro Ele fica só assim, ó Daqui a pouco ele pula ali naquele frango, Jana Sim Deixa eu ver se eu consigo socar a cebolinha aqui O que, que você tá socando aí no pilãozinho, Jana? Alho Sal, cebola Alho poró e cebolinha de cheiro Eu tô achando muito bonito Cebola... Essa cebolinha é branca mesmo, ó mas soca assim Ó, dá aquele sabor Por que, que eu não bato? Porque assim o sabor é, é mais intenso Entendeu? Tem tudo um tipo de um contexto Ó, né? Vamos fazer um frango diferente, gente Esse frango aqui O meu marido faz aqui em casa direto Pra nós eu já descongelei o frango, o frango inteiro, de grande, ó. Aí agora né, tá leva o que é eu tenho, Madalena. Vem comigo. Vem comigo. Sim, ó. Só. Dá um banho no frango. Vamos é um lá. Alho, sal. Quantas pessoas vou Tirar esse aqui daqui, Madalena. Vamos colocar. Tem que Tom, deixar. Falar, ó. Senhor, se o senhor vir comigo. Sim. Não vai sair a panela, não. Dentro. Ó. Por que tem que passar bastante? Porque ele não ficou no sal. Então a gente passa aqui pra ele dar uma pegada, né? Também, senão fica ruim, né? Uhum. Sem sal, né? Vamos dar do braço. Ó. Pra Quase pra deu até descongelado na água quente, ele tá meio molinho assim, tá mas assim pra mas mim é pra melhor pra ainda. Pra ele já tá pré-cozido, né? Aí. Peraí que mais vem aqui. E despeja. Um coloralzinho que eu acabei de fazer ali. Ó. Ó. Ó. Aquele coloral que eu tirei vai servir a próxima, ó. Não acabou a coloração, certo? Vamos deixar ele aqui reservado Pra uma próxima, né, feita. Gente, eu lembrando, eu tô de mão lavada, Tá? Tudo certinho Porque a gente tem que ser, claro, higiênico sempre Na cozinha Mas também não tem como não pôr a mão Porque senão não fica bom também, né? Olha que bonito Tá vendo a coloração que deu nele? Olha, que lindo Você faz ele inteiro assim? Inteiro Aí nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um pouquinho de orégano Pra dar aquele saborzinho leve e nós vamos colocar um pouquinho de pimenta Pimenta do reino Pra dar sabor Certo? O mais é só Daqui a pouco, a hora que eu for colocado na panela de pressão Eu mostro pra vocês Tá bom? Agora vai ficar um pouquinho Tem ouro por aí É metal por aí não, tem que acertar o modo, né, Marina? Eu aprendi a ligar, eu não aprendi a ligar nessa coisa. Tá meio doidinho, tá? Sim. Ah, a bateria. Bateria. Tá fraca? Tá é original ainda. Olha aí, gente, Se ele tava original, né, ou então eu coloquei ele errado, deixa eu ver, tá certo, ah, botei errado, botei errado, deixa eu ver aqui, essa é pra lá, essa é pra cá, agora olhar o pro meio, tá bom? Duas pra baixo, se do meio? É, é tá certo. As duas do meio são pra baixo? É, é uma pra lá, Quer ver, A do meio tá pra baixo. Bora lá, ó. Uma pra lá, outra pra cá. Ah, a galera trouxe é fazer cá, ó. Tá vendo? Belezinho? O negativo pra lá. Negativo pra cá. Negativo pra lá, negativo pra cá. Esse foguinho nosso é também não liga uma margem. Tá certo. Tá certo. agora. Agora sim. Deixa eu ver. Tirar foguinho. Opa, tem olho aqui, ó. <risos> Vai tem que aprender a lidar aqui, né, a sensibilidade, a, a sensibilidade aqui, ó. Discriminação. Tem que aprender a de ferro. Eu tenho que saber como é que funciona o direcinho. Eu acho que você não vai mandar uma mão. Agora eu e o Madalena vamos virar caçador de tesouro. Vai o José, vai a Janaína, vai o Kaique. Ai, oh, que gostoso, hein? É? agora só, só, só ganha dinheiro, né, Janaína? Ah, você vai ver, Vamos te levar numa umas fazendas aí. É fácil, é gente, amor, um panelão de ouro lá, que não vem o ouro. de ouro lá, não, você... Vai lá, esprega, ó, esprega. Não tem nada. Vamos ver a tela. A tela o negócio, ó passa ali uma se tá certo colocou uau que negócio ouro eu não lembro começou lá desse de um magazinho é você sabe né que meu pai me deu um martelo uma vez que é muito uma relíquia que é do meu avô. Desavô meu, né? Que era pai do pai do, do, do vô dele, que deu pro pai dele, que ele me deu. E o Josué me, me perdeu quanto pra fazer a casa o martelo. Enterrou, deixou estar errado aí. Só. Ah, eu fiquei sentida, né? Porque ele tinha me dado com carinho, né? É. Tá enterrado aí o martelo, às vezes é É verdade. Esse tá aqui, ó, quando chora, você tá trabalhando ali no do mar, ele pode molhar, né? Você bota esse capuz aqui, ó. Né? Vai ficar por dentro, sei. Tem que fazer. Você segura o pé ali, ó. Pra ele não, não molhar. Aí, ó. Mesmo. É, pode chover, aqui é. tá não mas tem problema. Tá certo? Vai Não ter que acertar as configurações é, dele eu também, né, Aí, para você que é maior, pode pegar isso aqui ó e descer, né? É. Vou soltar aqui. Deixa eu fazer isso aqui, certo? Aí desce. Aí aperta aqui e desce. Para você que é maior, dá para descer mais. Isso aí é uma o... relíquia. É. Mas não um, desceu. desceu? Desceu? Desceu. Ela tá descendo. Vai é, gostar do jeito que o senhor gosta. No caso de Josué, que é maior, acho que até aqui vai o máximo, né? Mas dá pra soltar isso aqui, né, gente Não, tá, você não tá achando o veninho dele. Não, mas dá pra soltar Aí aqui. tá né? bom, tá bom. Aí, ó. Aí, ó. Quando você aprender, é só a... Como ela tá Entender tudo isso aqui, ó. Tá com hum? os do chão. Tava estranho. Será que não tem alguma coisa dentro? Né? algum pra é, Vai ver que é o... É pra porque Vai é, é, ver que é o martelo da Janaína que tá aí dentro. <risos> achei o seu martelo, Janaína. Ai, o martelo é uma relíquia, viu? Martinha tá não, no pai, ó. Tá marrendo? O que eu vou fazer? Você achou? Oi? Você achou? Não achei. Feijinho de ouro? Não achei. Você jato, mas vai achar é que ela tá mais um pouco de metal. É CPU de computador. Tá prontinho. Olha então. o jeito desse feijão, gente. Que ah. delícia. Tô com uma cara de fome. Ai, que delícia. Minha boca tá enchendo d'água, José. Tá aí. <risos> Agora deixou um pouco, né? Vou botar a panela lá e joga um temperinho, e joga ele dentro da nossa fogada. Eita! <risos> Parece que já tá bom desse jeito. Você viu que bonito? E o frango está aí? O frango não sabe ainda qual o frango? Ainda não, né? Não? Deixa eu ver o que, que tem aqui. É, Arroz. Que horas essa tradução é essa? Onde que ela colocou o frango? Aqui é, aqui é macarrão. Que horas tradução é essa? fazer uma macarronatinha, coitadela. Olha, aí Pedro, você acha que Martelo já pegou? O frango, o frango é rapidinho, o frango é rapidinho. Ela é é agora estamos fazendo um arrozinho. Mas já que você está gravando? Meu já vamos mostrar o frango. Já fica tá pronto, vai? né? Pera vai? aí, que vou pegar outro, o. Se não olhar, você não está sabendo. Eu achei de peso. Se achasse se ele aquilo tira tá. pra. Bom dia, bom dia. Bom, é bom, né? Parou de chover. Tá uma temperatura bem gostosa, fresquinho. Vou mostrar pra vocês umas os plaquinhos. Lá nós! vai Não, eu tô vendo que tá errado aqui. Eu não quero enfiar o negócio aqui. Eu falei o ar. O fone. Tá até tremendo aqui. você é comigo? Olha Opa. Sei, Deixa eu falo, mas acho que estou fazendo alguma coisa errada. Opa! Vamos trazer esse outro Está muito longe. Onde que você acha que tá, José? É agora o pai ó, ali. Ai, voltamos. Leva lá, cai. Sai daí. Vamos lá, cai esse outro. Voltar, José, começa. Se tiver pra mim. Pessoal, estou eu, o Kaique, a Madalena filmando ali, o Josué E nós inauguramos o nosso Garrett Ace E por incrível que pareça, estivemos andando aqui Agora já, já cabocou, né? Mas só pra vocês terem uma noção, ó Ó, tá avisando aqui, ó Aí eu falei, aí Josué, achamos o nosso primeiro ouro Aí nós vamos ver o que é o nosso primeiro ouro Ó, prego enferrujado Mais prego enferrujado, ó mas é assim que começa, né, os caçadores aí profissionais que já sabem. É assim que começa, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Por enquanto de ouro nada, só ferro. Mas não chega lá, né, José? <risos> Botar ali, ó. Tô aqui na... Opa, tem coisa aqui, ó. Tá mostrando que tem aqui, ó. E será que é, né? Vamos ver lá. Aqui, aí. Ó. O José falou que tem, muito, que tem, muito, tem é, um prego. muito prego por aqui. Mas um senhor falou pra mim. O que é isso aqui? Alumínio? É isso aí mesmo. O que, que é? Plástico. Plástico? Não, não é plástico não. Ah, não, não. É uma uma lata, uma lata velha. Ah, esquisito, né? Parece que derreteu, né? Não, nem esse aqui não. Isso é aqui não. Esse não. É. Tá aqui, ó. Aí o senhor falou que às vezes na pedra tem ouro, gente. Dentro da pedra tem ouro. Aí fiquei mais animadinho, né? Também tem, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Tá duro, né, Kaique? Aqui, Kaique. Ela também acusou. Ele tá acusando aqui que é ferro. Mas aqui? Estranho, né? Será que pode ser também? O que é isso aqui? Aqui, ó. ó aqui, ó. Tá forte aqui, ó. É uma pedra, né? É. é. pedra? É. mesmo? É. Deixa eu É, sei não, hein? O <risos> que é isso aí? Esquisito, né? Dá uma marretada com. o cun. Não, não é aqui não. Cara. Parece que é concreto. É pra cá, Tá aqui dentro ainda. Tá por aqui, ó. Perdeu algum relógio algum tempo atrás não? Cava aí, Caí. Vai acabar. Olha bonita as minhocas, rapaz. Aqui ó. Opa! O que é isso aí será? A pedra, agora a pedra. Vamos ver aqui no alto aqui. Bota de baixo aqui. Não, não é também, Caio. É, ele foi que em pedra que a ver se acha. está tá mexendo lá, você não, não, não dá muito valor, só ver se aí. Não, não é. Não é. é. Isso, o que, que é isso aí? Vamos ver aqui, bota aqui embaixo. É, agora é. Uhum. Agora é. É. Deixa eu ver cair. Mostra, põe na sua mão. Hum, tipo de... ah, a moeda? Mulher... Parece um, um, um, um, um botão, botão, gente, um botão, ó é. <risos> um Põe aí botão. na sua mão ó, ó. Deixa, deixa aí paradinho na sua mão Um botão de calça jeans Aí achou, José Seu botão tava aqui, ó Você perdeu, achou E tem mais coisa aqui, ó não. Botão tá lá, tem mais coisa aqui, ó Tava mais aí vai não Pode novo. Poxa. Cava lá. mais, Kaique. Pra ver. Às vezes tá mais pra baixo, Kaique. Quem sei, que isso aí, Caio? Vamos ver se tá curta. Tá é baixo prática. Ah, Gente, o que eu tô achando aqui que eu tô gostando é a minhoca, viu? Meu Deus, mas tem umas minhocas bonitas aqui. Isso aqui, Ah, é. Ó. Isso aqui não é, é prática. É, esse não é ele, não. Tá por aqui, ó. É mais botão, velho. quer mais uma roupa aí. Ah, é herói. Ah, então é isso. Deve ser isso mesmo. O que, que tem aqui? Nada. Aqui, ó, o que tem? Será que é, não? Aqui. Tá pra cá, ó Tá nesse cantinho aí Aí Gente, uma coisa eu vou falar pra vocês Gente, pode não achar nada Mas só o fato de achar que vai achar Já tá bom demais <risos> Olha ó Tá aqui embaixo, ó Esse tá bem forte aqui, ó Às vezes é pequenininho, Olha aí, a ver é bem miudinho. Ah. Se... Gente. Ah. Do céu. Vou falar um Sim. negócio aqui, é sensível mesmo. Não dá nem pra saber o que é, Madeira. Deixa eu ver. Ó, um preguinho. Um preguinho Porra. podre. Ó. Dá aqui, na minha mão. Quer ver? Bota pra cá. O tá que, <risos> que é, Tem que separar <risos> o que já. Quer ver? Será que é isso? Foi o tudo Que será que é, não? Vai saber, né? Interessante coisa é? Estranho, né? <risos> ah. É uma peça, tem alguma peça. O que é? Prego? Ah, aqui tem alguma coisa, aqui nesse cantinho. Pois bem, gente. Eu, a Madalena, o Josué e o Kaique Tivemos o privilégio de inaugurar nosso garrete e olha que benção aqui ó, botão, prego velho, um preguinho bem, bem miudinho, olha a sensibilidade dele, botão de calça e hum. pregos e uma peça que não, não sabemos do que se trata. Até chegar o nosso primeiro ouro, eu sei que isso é normal, isso é natural. E muito interessante. Ô, Natureza Sobre Rodas, eu chego lá, viu? Eu vou achar uma peça de ouro dessa sua aí, você vai ver. Vou não? Nem que um brinco, né? Olha lá. Que bom. Fiquei muito feliz pela inauguração. Ó, feito com massa de tomate, aquele é aquele, a polpinha lá do coloral. tá? Tudo simplesinho, olha que lindo. Ah, tá engrossando um pouquinho aqui, ó. Oh, e mais umas ervinhas. Agora, Madalena, a... clica no fogo que eu vou mostrar para você como é que nós vamos montar o nosso frango. Ó. Já passou o sabão na panela. Passei o Essa sabãozinho, é porque daí não ar, vai encardir né? a panela. Você Nessa viu, panela né? vai um litro ah, de é? água. Ah, bastante lá. Então bastante não pode ser banho, você falou? Pode. Madalena, não é pra ficar sequinho? Não, eu prefiro que não, porque a banha, tem ela vai, vai chupar, né? Porque o frango vai fritar, né? Hum. Então eu prefiro que seja o óleo, tá, gente? aqui ah, não tiver e tiver a banha, tudo bem, mas o óleo vai ficar mais saudável, né? Pera aí que eu vou pegar o nosso frango. Ó, ele vai inteiro aqui dentro. Tá vendo? Vai inteiro. E pode jogar umas temperaturas tem problema, não. Vai dar mais sabor ainda com o nosso frango. Essa aguinha também pode ir, não? Pode. Pode, der vai chupar e vai... vai dar sabor. Certo? Agora nós fecha ele por meia hora. A, vai, a panela vai ficar que nem se fosse cozinhar o feijão. Meia hora. E depois mais meia, nós vira para o outro lado. Eu conto uma hora, mas às vezes nem chega isso, Tá? A gente olha antes. Uhum. Vamos deixar por uns 20 minutos. Ela pegou a pressão, 20 minutos. Nós tira a pressão dela e vira o frango do outro lado. Certo? Tá Aí nós tá vamos mostrar é o resultado pra vocês, galera. Acontece, galera. Espero que vocês gostem, né? Mostra aquele é pilão ali. Então, ela tá. Tô socando no cu. Tô socando com a maracanã. É que eu não tive tempo mesmo. O né? pilão que o Josué fez com o madeiré, Josué. Você é. E amarelo. E tem amarelo? É amarelo. Ele ficava ali, Cícero, aqui ó. O IP, ó. Ele ficava ali, até tem um toco dele ali, ó. Nós tirou há pouco tempo, mostra lá. Ali de primeira era a nossa garagem. Lá, tá. lá você fala onde tá o tambor? Aquela planta verdinha ali, ah, que dá tá, uma tá. folha tá. bonita. O IP é Taioba, é taioba, não é aquilo lá? Aquilo lá é taioba. Isso. Ficava ali o pé de pé amarelo. Era hum. lindo, eu dava uma árvore assim, florida de pé amarelo, a coisa mais linda do mundo. E aqui ficava a minha garagem primeiro. Uhum. Caroline me olhou janela, deu uma chuva muito grande, falou, mãe, que o garagem. IP vai cair em cima do carro. No que ela falou, eu cramei a Deus, falei, Deus, segura, por favor, não deixe que isso aconteça. O que ia acontecer? se senão ia destruir o meu carro. Aí, você acredita que Deus foi tão bom pra nós, que ao invés de cair em cima do carro, o pé caiu pra baixo? Coisa boa. Foi a salvação. Foi cramei a Deus e Deus me atendeu e o IP caiu para baixo. É a salvação. Aí eu falei assim: eu gosto tanto desse pé, tenho tanto carinho por ele, fica tão lindo ali, que eu não vou deixar ele se perder. A gente vai fazer um pilão do IP. Entendeu? Itália. E é o nosso modo, tá aí um pilão dentro né, da minha cozinha. Entendeu? Então é. Eu, eu, Deus é maravilhoso o tempo todo. Com certeza. Perfeito, tudo. Agora vamos almoçar? Vamos? Eu que tô me convidando que eu tô com fome. Ah, Tem problema não? Tá ainda. Tem problema não? Não, imagina, já vou descer o frango, agora mesmo, já vou mostrar. A cara de pau do Cícero, <risos> Na casa dos outros dizendo, não, vamos almoçar? Já é tarde mesmo, É na hora de nós descer um frango ali. Eu vou chorar fogo ali, Cícero, passar, refritar mais óculos. Esse refrigerante aqui me foi presenteado por um rapaz que mora na cidade de Analândia. Aí ó, vocês não estão pagando nada Também não estou pedindo, estou fazendo de coração a Aliança É lá Na cidade de, de Analandia Que ele é produzido. Bom pessoal Nós agora vamos almoçar E eu vou mostrar para vocês Aqui a comida deliciosa Que eles prepararam Nós chegamos aqui Então viemos conversando, trocando ideia E resolvemos vir na casa da Janaína primeiro aqui Aí ela falou assim: Olha, vou preparar um frango para vocês. A Madalena falou: Não, não precisa de frango, não. Pode ser um ovo mesmo. Não, faz questão. Bom, já que faz questão. tá aqui, ó. Um belo de um frango. E a boca está enchendo d'água. E olha só que bênção de Deus. Simples, gostoso e apetitoso. Agora eu vou ali. Quer ver? A Madalena está ali. Mostrando. Pra vocês Um arrozinho deliciosíssimo Olha ah lá que beleza Um feijão com O Josué tem uma mão pra fazer feijão Fez a feijão não, quer cozinhar, né? O feijão tá feito Mas que beleza que ficou isso aqui, gente Agora é sentar e comer E a Madalena acordou 13h15, gente Mas tá tão cansadinha Que já conheço ela, vai almoçar e vai dormir Vai Madalena? Tu vai Madalena? Tadinha, tá com sono, gente. Também acordou 3 e 15 da manhã? Ai, Mineirinha, viu? Mineirinha, você minha mão, Mineirinha? Eu tô morrendo de sono. Tá Pessoal aqui se alimentando e eu Não, filmando um e depois eu tá? vou comer. Ninguém conversa, todo mundo quietinho Nossa, tá muito bom o Cícero, você mostrou a cara do frango, né? Mostrei a cara não, mostrei só o corpo que a cara não tinha mais <risos> Ai, ai, Arai, ai Agora sim, olha lá A cara não tinha mais, vocês sumiram com a cara dele? Escuta, mas aí pessoal O frango depois de temperado Fica 20 minutos no óleo Na panela de pressão Depois vai servir mais 20 minutos Olha é o jeito que ele fica Crocante Ele fica frito assado? Isso, uhum. Que legal, feita assado, essa é nova. Macarrãozinho com queijo? Olha macarronada? Hum. Gente, demorou, mas valeu a pena. Tá gostoso, não é mesmo, Madalena? É. Tá. Muito bem, agora lá vou eu. Então vem mesmo, Cícero, que você não pode ficar só olhando, não tá muito bom. Mas é bom. acontece. Pensa num frango gostoso, gente. Com hum. o um Guaraná maluco. cinco, o Cícero ganhou sabor de é, maçã. É, a pessoa me deu com tanto carinho. Eu serve vocês. Falei, vou servir o Cícero. Falei, vou tomar esse Guaraná lá. Com nós, é reunido aqui. Né? Não sou de tomar muito Guaraná não, mas com lá um presente. Na é, lá na Puyuna. É, assim. Lá na Puyuna. Olha Vem tomar na puia. Nós uhum. chamamos aqui de puia. Puiuna. Puia. Uhum. É, mas tá bom demais esse almoço, hein? Ó, que delícia. Uma coladinha com queijo. O meu tá aqui, ó. Eu já vou repetir. Uhum. Olha que eu não sou de repetir, Nossa, gente. Mas Muito bom, bom né? E o feijão, é isso? Com os da hora, ó. Gente, pensa nos bichinhos com vontade de comer com a gente, ó. Tem outro pra lá, filho. Ó. Ó, ali em cima tem outro. Acabou de subir outro ali também. cachorrinho. Olha que beleza. Tudo, os gatos miando. Fazendo carinho no outro lá pra poder ver se dá uma forcinha pra entrar aqui pra dentro. Mas o já botou uma tela. Pra ninguém entrar. Pronto, acabou. Lá meu lá. Tem que levar o seu celular, mas será que ele tem que filmar? Vai. vai, vai, vai. Vem. Ele não tá vendo. Ele não tá vendo aquela garça lá, né? os dois, sim. <risos> Pode pegar alguém daí? Ela eu tô pegando. Vai lá, vai. Simples. Vai lá, vai. Asas, não Vai tá. lá, vai. Só de adotar. Vai lá, vai. Vai. Vai. Vai passar na água? Vai não, vai não! Acho que não vai não. Vai dar a volta. está para valer não? Palmeira. Não tá um não. Alô assim. ah, senhor, assim, ó, ó, ó, ela não tá vendo não. Agora que viu. A garota vem para o outro lado, que legal Ela fala assim, vem bobão, vem Aí eu vou para o outro lado Lá vai ele E o pequenininho vai atrás Ele parou Vai ó Você vai ó. É caçar o pequenininho guarda também Cadê ele? Eu não tô vendo Tá, lá. tá vindo lá atrás, debaixo da árvore lá, né? É. Aí lá, aí lá, Olha, olha, agora que a tem um de lá também. Vem um vai, vai. Agora quebrou a cara. Agora eles usaram de estratégia. Ô, Zé aí! Ixi, meu subiuzinho sai muito fraco. Zaí! Agora oh. Só Já pescou? Ouais. Ah, eu lá. Oh. O Bruno, eu não esqueci, não. Gente, olhando desse jeito aqui, ó, dá uma olhada só. Como que esses animais se dão bem dessa forma. Ele estava passeando, estava lá para fora. Ele chegou, como tá meio friozinho aqui, ele já chegou e olha o que ele fez, ó. Já encostou no gatinho ali, porque estava bem quentinho, o gatinho estava lá. tá ali, ó capata em cima do gato, o gato não tá nem aí e tá tudo certo e os pilos são praticamente é, iguais, posso até falar assim, olha é que chique, ó vocês não tem vergonha na cara não hein vocês não tem vergonha na cara não mas são dois folgados mesmo né Foi. O que aconteceu aí? Ah, tá descendo o trator ali, ó. Tem quatro desses aqui. Tem quatro desses aqui. Que acabaram de chegar dois aqui. E dois desceram para o outro lado um cantar interessante né bem diferente para mim que não conheço direito eu queria ver os outros dois que estavam ali é tão lindo voando os quatro e o tempo está fechado então eles provavelmente mais tarde descerão onde tem a água né É, aqueles bicos são bons para fazer limpeza mesmo, né? alcança lugares mais longe do, do, da cabeça lá pro lado da, do rabo, vai ser é bem interessante. E aqui embaixo vocês devem estar lembrados que num dos vídeos que eu fiz aqui eu colhi abobrinha dessa vez o Kaique plantou -se milho e vassoura que eles fazem aquela vassoura aqui para roça fazem bastante 20 30 peças seu Deca é bom nisso então seu deca faz e o pessoal aqui compra a madalena sempre adquire algumas para levar para a pra para pra nossa casa Ali tem dois pássaros, pessoal, que vieram voando lá do alto da serra e estão nesse pé de eucalipto aqui. Eu achei interessante que eles têm bicos longos. Me faz lembrar de uns que nós gravamos lá próximo da Serra do Itacolumi. E tem um lá que não para de cantar, batendo bico contra bico, eu vi quatro, dois ficaram aqui e dois voaram para outros lugares, estamos na casa de Josué, está muito gostoso, estou com um pouco de frio hoje, eles estão mais acostumados a minha gasolina, olha assim, que interessante, tem chovido muito gente, muito mesmo Mas vale a pena Não sei se vocês conseguem escutar Mas esse barulho da cachoeira Que corre dentro da mata Fala seu José Bom dia José tá ali, ó. bom dia Já dormiu bem né José E aqui o milho vassoura Do nosso amigo Kaique Ele plantou esse milho vassoura No lugar onde estavam aquelas abobras. Vocês se lembram? É, o menino não para não, gente. Ele trabalha com vontade mesmo. É muito orgulho para os pais Ter um filho assim, ó. Por isso que eu sou amigo dessa família, viu? Aqui ele plantou milho vassoura. Que beleza, ó. vai dar Vai. E aí tá o Josué, ó. Tô tranquilo. Eu tô com uma blusa de frio grossa. O Josué é sossegadão ali de short e camiseta. É brincadeira, viu? Agora nós vamos tomar um cafezinho preto. Nem diz o outro Para ser mais feliz do que já somos Gente, o Josué estava me falando Que esse pé de engar Ele deu umas duas floradas, né Josué? Foi E deu fruto por duas vezes Mas não foram bonitos como dessa vez está sendo Então o que acontece? Josué um tempo atrás começou a A criar, criar Não sei se eu posso falar a palavra criar Abelhas aqui e por conta disso, as abelhas que ele cuidava e cuida até hoje... Você tem quantas agora? É tem, bast... tem, 14. tem 14 já. Então, o que, que essas abelhas fizeram quando ele trouxe para cá? Fizeram um benefício tão grande, eu creio que polinização e assim por diante, que olha que frutos lindos que deram aqui. Por isso que a gente muitas vezes encontra pé de pedingar na cidade, como eu já encontrei, e não dão frutos dessa forma. Frutos doces... Carnudos né? muito bonitos. Olha que beleza. E ali, ali tem abelha? Tem, uma da saia. Hum. É que eu tô te falando você. Morreu quase tudo. Ai, ação Não tem a mais. Não tem, tem tem mais não tem mais galinha botando? Tem só uma bola chocando. A angola tá chocando, mas a galinha eu não tem. Que é palha, só palha, né? É, palha, porque o Josué descasa comigo todinho, né? Uhum. Tem milho, milho seco, olha aqui, ó. Tem a galinha de Angola, quer ver, ó. acho que aqui tem uma angola chocando nossa, eu nunca vi angola chocando assim sozinha no ninho tá escuro aqui Tô sem olha as dália, gente que linda vou mostrar essa aqui linda, né? Essa planta, meu tá se coçando aí? Ai, ah, tô bem pertinho, gente. Nem liga ó, tô com a câmera na cara dela, dele, sei lá. Cá, ah, vem. Quer carinho? Quer carinho o quê? Sem vergonha?